Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tádia e hoje estou com dois convidados aqui. Estou aqui com o Lucas do canal, não sei o nome. Lucky Dedé. Lucky Dedé, você está aqui, ó. Aqui é a carinha dele vai o link. E aqui a minha irmã, ela não tem canal. Não se ela vai ter canal, mas ela está aqui de novo. É. Então hoje eu vou fazer uma tag, eu não sei se é uma tag. A gente vai fazer uma partida de gameplay e quem perder, come. Ah! O gameplay é Slap Bird, porque. É difícil, né? E lembrando que não vai pegar o... ah, a imagem, o é. som. Só, gente, só. me desculpem se tiver um som de uma gritaria, assim, ó. Se sair um som de uma gritaria, que tem. Pessoas no parque Eu tô gravando no parque hoje, porque aqui, ó, o céu aberto, gente, maravilhoso, é A gente não vai mostrar aqui, ó, mas assim, ó, a gente vai fazer uma partida. Quem perder aqui, ó, nesse três, tem que comer assim, Você sabe lindo, maravilhoso. Vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três e. <risos> então gente, eu vou abrir aqui pra ela. Nossa, pausa dramática aqui. <risos> Vai. Uh! Vamos ver se eu ganho. É só na pontinha. Não, não. Nossa, Lucas! Quanto? Esse tanto aqui, ó. Olha. Tempa o nariz, tampa nariz, tampa nariz, E morreu, Mas mais um jeito você ter comido o wasabi você fazer isso que você fez agora? Onde? Onde? Onde? Onde? Um, dois, três Ei. e vai! <risos> years later. Ah, muita pressão, poxa. Só um pouco, é. só um pouco, só um pouco. que eu tenho que comer? Não, é Não, é, é eu. Você é é ah, tá. Só um pouco, tá? Isso, obrigada. É você nem mostra quanto que tem no seu dedo. <risos> de novo, de novo. <risos> não, de novo, não. Eu, tô eu acho que é mais fácil você engolar, engolar, logo. Água. Água, Pensa que é um, sei lá, um chocolate verde meio apimentado. Terceiro. Opa! Eu acho que alguém já perdeu. Vai. Não descer Vai. Ah, tá com gosto de janta já. Você janta uma sábia? Não, sabe aquele gostinho de... de... Ah. O <risos> Snapchat? O que? Vai, logo. vai, ah, né? dá o dedo logo. Vai logo, dá logo. Dá logo. Ai, ainda... vai logo. Dá logo me me vai logo, Midori. Vai logo, Midori. Aí vai, ó, tem isso aqui, tem isso aqui, ó. Aqui. Não, não tá filmando aqui. <risos> hum, hum. Ainda tem um pouco do seu dedo. Tem mais um pouquinho ainda, pega aí. Não, não Você quer comer mais um pouquinho? Midori! <risos> <risos> Fusquinha tá mal Nossa, tem cheiro de wasabi Não Então vai comer mais uma Não, eu não tô com mais uma Quanto quantas rodada já foi? Ah, três, faltam mais duas <risos> Olha, se eu, se eu, se eu perder não. Todas as rodadas Se ela perder todas as rodadas, ela come esse pouquinho Não, continho. não, vocês três vão comer junto comigo Vocês três? Dois, vai comer a mesma quantidade Porque eu sofri, não é só eu que sofro eu fiz essa tag pra todo mundo sofrer e <risos> saiu que eu tô sofrer. Não tem, a gente não tem como se você é ruim. Tô <risos> sem um olho. <risos> tô suando. Três e vai. Quem venceu? Dois, Quem venceu? Dois. dois eu. Não. Eu. Não. Dá pra andar a mão? <risos> não. Não, não, não. Eu não vi isso tudo ah. isso. Eu vou esperar seu tempo do sniper acabar. Credo. Consistente. É, faz bem pra garganta, pra. Pro, pro, pro, como chama? Cordas vocais, ó. Agora você vai cantar aquele passarinho, ó. Vai, canta. <risos> vou chorar. Último. Tá, vamos, vamos pra última. Vamos pra última. Um, dois, três e. Eu vou perder ah, A gente foi junto Ganhei! <risos> Ganhei! <risos> Ganhei. Não. Que dó caralho! Por um não. Nossa, não pode tocar Não, Nossa, tá dedo lá, todo mundo quer ver seu dedo não. Ah não, peraí! Ah. Ok, não vai colocar mais eu não. Tem que colocar mais ah, não. Ela sentiu gosto ainda mais. Eu não sei qual é o pior, se é você mastigar ou se é você engolir de uma vez. Engolir de uma vez? Não, se você já engole já de uma de vez depois você sente na sua barriga. A gente falou eu junto, não. aí, pessoal. Não, Tá com cheiro de wasabi. Não. Você não comeu, né? Mas eu não vou comer. Agora eu comi tudo, praticamente eu perdi Né gente? <risos> Vamos trocar de jogo? Vai, então troca de jogo Acha ah, que só vai vocês agora Mas não tem outro jogo Perde, perde, perde, perde, perde, perde, perde, perde, morre, morre, morre, morre Não, time. Ah não, eu não quero pedrinha. comer laçabe Pega que vai ter que comer sabe de acabar a bateria da câmera Ó, todo mundo tá aqui, ó Obrigada por segurar Acabou Ai, que mundo lindo tá. Acabou a, a bateria E Acabou. assim que a gente vai finalizar Mas obrigada por estar assistindo Nossa. Eu perdendo, né? Com esse aqui, ó E a Chame não comeu Come agora, vai Não ah, tô É isso, é. gente E quem quiser Segue ele aqui no canal dele E também tem outros vídeos Que eu fiz com a minha irmã Vai estar tá aqui no card Aqui, ó No card vai aparecer um card Assim, descer um Não, ele não tá desce Ele só aparece É isso, gente Um beijo e um queijo. Não, um queijo. Eu é não tem, não tem. Essa tem é queijo. muito Selvitz. Uma do Magalhães. Ela fala queijo também. O Selvitz também. É. Um beijo e um queijo. Até mais. Um beijo,